Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscrevam, deixem um like e compartilhem. Evangelho no lar. Uma luz presente em sua vida. O culto cristão no lar. O culto do Evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. A Boa Nova seguiu da manjedoura para as praças públicas e avançou da casa humilde de Simão Pedro para a glorificação do Pentecostes. A palavra do Senhor suou primeiramente sob o teto simples de Nazaré, e certo se fará ouvir de novo por nosso intermédio antes de tudo no círculo dos nossos familiares e afeiçoados, com os quais devemos atender as obrigações que nos competem no tempo. Quando o ensinamento do mestre vibra entre as quatro paredes de um lar, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. A observação impensada é ouvida sem revolta. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. A enfermidade é recebida com calma, o erro alheio encontra compaixão, e a maldade não encontra brechas para insinuar-se. E aí, dentro desse paraíso que alguns já estão edificando, a benefício deles e dos outros, o estímulo é um cântico de solidariedade incessante. A bondade é uma fonte inexaurível de paz e entendimento. A gentileza é a inspiração de todas as horas. E a palavra permanece revestida de luz vinculada ao amor que o amigo celeste nos legou. Somente depois da experiência evangélica no lar, o coração está realmente habilitado para distribuir o pão divino da Boa Nova junto da multidão, embora devemos o esclarecimento amigo e o conselho santificante aos companheiros da rumagem humana em todas as circunstâncias. Não ouvidemos assim os impositivos da aplicação com o Cristo no um santuário familiar, onde nos cabe o exemplo de paciência, compreensão, fraternidade, serviço, fé e bom ânimo sob o reinado legítimo do amor. Porque estudando a palavra do céu em quatro evangelhos, que constitui testamento da luz, somos cada um de nós o quinto evangelho inacabado, mas vivo e atuante, que estamos escrevendo com os próprios testemunhos, a fim de que a nossa vida seja uma revelação de Jesus, aberta ao olhar e apreciação de todos, sem necessidade de utilizarmos muitas palavras na advertência ou na pregação. Emanuel. O que é o Evangelho no Lar? Trata-se de um encontro semanal, sendo previamente marcado o dia e a hora, devendo ser repetido sempre no mesmo dia e hora da semana, com o objetivo de reunir a família em torno dos ensinamentos evangélicos, à luz do Espiritismo e sob a assistência dos benfeitores espirituais. Participantes Podem ser todas as pessoas do lar, inclusive as crianças, ou ainda pode ser feito por apenas uma pessoa da casa. A duração do Evangelho é de aproximadamente de 30 minutos. Como proceder? Colocar uma garrafa com água que será fluidificada pelos benfeitores espirituais para consumo geral da família. E também colocar copos com água destinados a cada membro de sua família. A água será fluidificada individualmente para cada necessidade específica de cada pessoa que mora em seu lar. O roteiro Uma prece inicial uma pessoa da família fará a prece Convidar Jesus para estar conosco Através de uma prece simples e espontânea Que eleva o nosso espírito e prepara o ambiente Para o nosso estudo Podendo também orar pausadamente o Pai Nosso Maravilhosa prece ensinada por Jesus Refletindo sobre sua profundidade e sabedoria A leitura sem comentários de uma página de um livro Por exemplo, Pão Nosso, Fonte Viva ou entre outros livros espíritas que contenham ensinamentos do evangelho. Leitura e comentários de um capítulo de o evangelho segundo o espiritismo, que pode ser lido na sequência. Uma pessoa da família lê e comenta e os demais também podem comentar. A prece de encerramento, que pode ser feita da mesma maneira que o início, sendo a mesma pessoa ou um outro familiar para fazer a prece, agradecendo a Jesus os benfeitores espirituais pela visita, pelos estudos, pela água fluidificada, pelas bênçãos recebidas e dizendo que na próxima semana os aguardam para mais um evangelho no lar. Tirando dúvidas. O que acontece quando se faz o evangelho no lar? Ele propicia um momento de comunhão de ideias e sentimentos entre os familiares reaproximando e fortalecendo os laços de amor e compreensão. Auxilia na harmonização do ambiente doméstico e nos leva a uma reflexão sobre os ensinamentos do Cristo à luz do Espiritismo. O que evitar no dia do Evangelho no Lar? Devemos evitar o desespero e a revolta, sentimentos que desequilibram a nós e prejudica também o trabalho dos benfeitores espirituais. Evitar manifestações mediúnicas e usar dos ensinamentos de Jesus para atingir, corrigir ou repreender alguém. O Evangelho no Lar deve ser feito por todos os que desejam participar, podendo até ser feito por uma pessoa só. Não insistir se alguém da sua família não quiser participar. Lembre-se, a luz vem para todos, cada um a seu tempo. Qual a importância de se fazer o Evangelho no Lar? O momento do Evangelho no Lar ajuda-nos a reunir a família pelo menos uma vez por semana a fim de conhecer e estudar os ensinamentos do cristo auxiliando-nos no autoconhecimento e na valorização de jesus como mestre ajudando-nos a trabalhar a convivência fraterna dentro e fora do lar no caso de viagens como proceder imprevistos acontecem na vida de todos nós além disso Existem as viagens e aqueles compromissos inadiáveis que precisamos honrar. Nestes casos, se houver possibilidade, realizar o Evangelho onde estivermos. Caso isto não seja possível, fazer uma ligação mental com Jesus nos dias que seria o Evangelho em nossa casa, solicitando a Ele que visite o nosso lar, abençoe a nossa família e ampare-nos em nossos compromissos. O telefone toca, eu posso atender? Durante a realização do Evangelho no Lar, pode acontecer de tocar a campainha ou telefone. Caso isso aconteça, vamos agir naturalmente, mantendo a calma e verificando a necessidade. Caso a ligação não seja urgente, avise que está realizando o Evangelho no Lar, ligando assim que terminar. Em caso de visita, após atender e verificar se não há pressa, informe que está realizando o Evangelho no Lar e peça o favor de aguardar o término se for possível. Em caso de atraso e esquecimento, como proceder? Por ser um hábito novo, é normal no início o esquecimento. Mas não se aflija. Realize o evangelho mesmo com atraso e fiquem mais atentos para a próxima reunião semanal. Caso persista o esquecimento, procure colocar um aviso em local de fácil visualização, alertando para o próximo compromisso de amor. E não se esqueçam de que o dia da semana e o horário mais adequado a todos, os participantes devem ser escolhidos livremente. Posso utilizar um outro livro além de O Evangelho Segundo o Espiritismo? O Evangelho no Lar ele é realizado com o Evangelho Segundo o Espiritismo e a sua leitura é fundamental e indispensável. Ele não está superado, pois ainda não estamos vivenciando as orientações de amor e de luz contidas em suas páginas, mas caso queira, pode incluir também uma leitura de uma outra obra da bibliografia espírita, como por exemplo as obras de Emmanuel, psicografadas por Chico Xavier, onde Emmanuel realiza reflexões importantes sobre o Evangelho de Jesus. Quando houver a presença de crianças, pode-se incluir também uma obra da literatura espírita infantil. E nesse assunto, Emmanuel no livro... O Consolador, psicografado por Chico Xavier, ele esclarece como é importante o Evangelho no lar para as crianças. A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Efetivamente, é no lar, não importa a formação da sua estrutura familiar, que os espíritos se reencontram na condição de pais, de filhos, de irmãos e etc., Neste ambiente, são oferecidas as oportunidades de renovação moral, possibilitando aos reencarnados se exercitarem no campo afetivo, mudando o seu comportamento inadequado, desenvolvendo a fraternidade e todos os sentimentos derivados do amor. É no lar que a religiosidade pode e deve ser incentivada na infância, período mais adequado para a assimilação dos princípios educativos. Assim, a função educadora e regeneradora da família é extremamente delicada e importante, quando se compreende que a reencarnação nos oferece a oportunidade bendita de evoluir espiritualmente através de novas experiências no campo intelectual e moral. Quando existem crianças em nossa família, cabe-nos, portanto, incentivá-las amorosamente, e compartilhar conosco deste momento de encontro com Jesus no Evangelho no Lar, sempre adequando a leitura e as reflexões, à idade e compreensão delas. Então, meus amigos, com todas essas informações, você já tem um bom direcionamento de como realizar o Evangelho no Lar em todos os lares de vocês. Espero que todos tenham gostado, e eu desejo a cada um de vocês a paz de nosso Senhor Jesus. Que assim seja. Muito obrigada.